Pois é, pois é, têm perguntado sobre PPRs, têm pedido há muito, eu sei, os subscritores dos investimentos lucrativos têm pedido há muito para fazer aqui uma pequena informação sobre PPRs: o que é que são, como é que se investe em PPRs, quais são as vantagens e as desvantagens, porque é que o PPR pode ser algo interessante. Então, este vídeo é especialmente para ti que há muito estavas a pedir para fazer um conteúdo destes, PPR, Plano Poupança Reforma. Eu acho, pessoalmente, que o nome pode induzir em dúvida aqui algumas pessoas, muitas pessoas podem achar que Plano Poupança Reforma só poderei levantar lá mais à frente na reforma, daqui a, não sei, depende da tua idade, claro, mas daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não é bem assim, ok? Vamos ver já mais à frente como nós podemos levantar o PPR noutras condições, consoante aqui algumas especificações que vamos ver, mas é um produto muito, muito interessante para os portugueses porque é uma oportunidade de nós investirmos para o nosso longo prazo, para termos um complemento da reforma eventualmente, mas também para outras condições de mais curto, médio prazo, que também podem ser bastante interessantes, ok? é sem dúvida alguma um produto financeiro premium, é algo muito importante nós considerarmos para a nossa estratégia de investimento e por isso, sem mais demoras, vamos lá ver aqui algumas particularidades de, dos PPRs. Em primeiro lugar, dizer-te que há duas formas de considerarmos PPRs, existem os chamados fundos PPRs e os seguros PPR. Os fundos PPR são muito semelhantes aos fundos de investimento, que já falei anteriormente, no fundo... Nós compramos é uma participação nesse fundo e, e isso faz com que alguém do outro lado esteja a investir por nós. Existe um gestor ou uma equipa de gestão que está a escolher os ativos onde investir por nós. E depois, por outro lado, existem os seguros PPR e é aqui que eu acho que infelizmente a maioria dos portugueses está. Muitos deles oferecem capital garantido mas também menores taxas de rentabilidade, claro, porque para nós também termos alguma rentabilidade atrativa, também temos que correr algum risco na vida, porque se queremos correr risco zero, a rentabilidade também, em princípio, será próxima de zero, ok? E existem vantagens fiscais à entrada e à saída, e eu acho que é isto que faz dos PPR o um produto extremamente interessante para os investidores portugueses, porque realmente não há mais nada que ofereça estas vantagens, seja ações, seja imobiliário, seja obrigações, seja futuros, opções, forwards, criptomoedas, empréstimos coletivos, onde quer que tu olhes não tens estas vantagens fiscais como tens no PPR e por isso é que faz deste produto tão tão tão interessante. Mas começando então pelas vantagens fiscais à entrada e nós conseguimos ir reaver parte do dinheiro investido em sede de IRS no ano seguinte, quando investimos aqui certos montantes, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Deixa-me dar-te aqui alguns exemplos. Isto está dividido em três categorias, em três partes. Se nós tivermos até 35 anos de idade e se investirmos 2000 euros num PPR, nós temos uma dedução à coleta no IRS de 400 euros, ok? Repito, se tens até 35 anos, investes 2.000 euros, ou até mil euros, tens uma dedução à coleta de 400 euros. Se tens entre 35 a 50 anos, isso, então podes investir até aqui aos 1.750 euros para ir buscar uma dedução à coleta de 350 euros, e depois tens mais de 50 anos de idade, podes investir 1.500 euros e, e ir buscar uma dedução à coleta de 300 euros. Agora podes estar a perguntar-te, mas então se eu investir 3.000 euros, ou 5.000 euros, ou 10.000 euros num PPR, eu posso ir buscar um, um valor de dedução à coleta maior, certo? Não, não certo, errado, ok? Estes são os valores máximos estabelecidos, por isso quer, imagina que tu tens até 35 anos. Quer tu invistas mil euros, quer tu invistas mil euros no PPR, o máximo que consegues ir buscar à coleta é de 400 euros. Okay? Este é um ponto importante a considerar. Agora, do lado das vantagens fiscais à saída, o que é que é interessante vermos aqui? Aqui é existem condições ditas uh, fora da lei e condições dentro da lei. E o que é que são as condições dentro da lei? É, é tu poderes levantar o PPR, por exemplo, no caso da morte de um cônjuge, no caso de um desemprego uh, prolongar, no caso de, de situações especiais de, de uma doença que, que te incapacitou, ou até para pagar prestações da casa. E este é um ponto que muita gente não sabe, mas é, faz-nos os PPRs realmente muito interessantes, é que podes usar uh, o PPR para pagar as prestações da tua casa não é amortizar, ok, mas sim pagar as prestações da tua casa. E isso, sem dúvida, não não consegues fazer com outros ativos financeiros, pelo menos que eu conheça. Mas se eu estiver errado, por favor, corrija-me e escreva aqui nos comentários, ok? Mas, então, existem as condições fora da lei e dentro da lei. Dentro da lei são estas que te disse. E se levantares o, os PPRs dentro da lei, tu só pagas... De, de imposto sobre mais-valia, só pagas 8%. E é por isso que os PPRs são um produto extremamente apetecível para muitas pessoas, porque só se paga 8% sobre as mais-valias, quando noutros, noutros ativos financeiros tu pagas 28% na maioria dos casos. Ok? Uh, pelo menos se as coisas correrem bem, pagas 28% em Portugal. Ou seja, se tiver a comprar e vender ações, as mais valias são de 28%, se tiver a receber dividendos, as mais valias são de 28%, se tiveres a investir em obrigações, é 28%. Depósitos a prazo, a mesma coisa. Por aí fora é sempre 28%. Aqui no PPR, se o levantares dentro das condições da lei só pagas 8%, isso é mesmo muito, muito interessante. Mas mesmo que venhas a levantar fora das condições da lei, existem aqui algumas particularidades que são bastante interessantes. Existem aqui, uma vez mais, também três categorias diferentes, que é para se levantares nos primeiros 5 anos em que tens o PPR, se levantares no período de entre 5 a 8 anos, ou se levantares após oito anos de investimento naquele PPR. Começando pelo primeiro, se tu levantares fora das condições da lei nos primeiros cinco anos, o imposto sobre a mais-valia que tens de pagar é de 21,5%, ok? Pelo menos à data de gravação deste vídeo. Uh, relembro aqui que, dependendo de quanto está de ver este vídeo, as condições podem-se ter alterado entretanto, ok? Mas à data de gravação deste vídeo... 21,5% de mais-valia que se paga fora das condições da lei, para levantar um PPR fora das condições da lei, se nós o tivermos há menos de 5 anos. Mas se o tivermos entre 5 a 8 anos, então já só se paga 17,2%. Eh, 17,2% okay? 17 para levantar um PPR entre 5 a 8 anos. Agora, o interessantíssimo é que mesmo fora das condições da lei, se tivesse o IPR há mais de 8 anos, já só pagas de imposto sob mais-valia de 8,6%. E isso é absolutamente fenomenal, quando tu mesmo fora das condições da lei, só pagas 8,6% sob mais-valias, quando cada vez que vendes uma ação em particular, uma obrigação, outro ativo financeiro qualquer, tu pagas em oposição 28%. Agora, claro que há aqui algumas coisas que precisamos de ter em consideração quando estamos a investir em PPRs, ok? Como em tudo na vida, nem tudo é um mar de rosas, existem comissões a pagar, podem existir comissões de subscrição, comissão de reembolso, comissão de manutenção, comissão de inatividade, comissão de gestão, existem N comissões diferentes, mas o que eu te quero alertar é que, ultimamente, na maioria do, dos casos, a mais importante de toda, sem dúvida, a comissão de gestão. Muitas, muitas de, das outras comissões, como a de subscrição, ou de reembolso, têm, sido, têm apresentado aqui valores perto de 0%, o que é ótimo, okay? mas em, em muitos PPRs o, o que é mais crucial é olharmos para a comissão de gestão, que é uma comissão que tem que ser paga, como é lógico, estamos a pagar o serviço de alguém, estamos a pagar o serviço de um analista ou de uma equipa de investidores que está a investir por nós, e eu acho que faz todo sentido nós pagarmos pelo trabalho deles, ok? Preferencialmente se o trabalho for absolutamente excepcional, mas também precisamos de ver quanto é que estamos a pagar, se, se é um valor adequado ou não. Eu sou da opinião que pagar aqui até 1.5%, 1.6%, está ok, mesmo em alguns casos 1.8%, está ok, agora sinceramente eu acho que pagar comissões de gestão superiores a 2% já é muito, a não ser, claro, que esse PPR seja absolutamente excepcional e esteja a trazer 20% de rentabilidade ao ano, se, se tiver a trazer 20% de rentabilidade ao ano, não me importa nada que me tirem depois 2% ou 3%, continua a trazer 18% ou 17% para casa, respectivamente. Okay? Um, mas é preciso termos isso em consideração. Eu acho que um valor justo de comissão de gestão para a maioria dos PPRs será até aqui à casa dos 1,5%. Acho que é um, um valor uh, adequado. ok? Depois, alertar-te também para um facto que é mais recente na história dos PPRs. Até há bem poucos anos atrás os PPRs tinham uma condicionante que não lhes permitia investir até 100% em ações. Ou seja, os fundos PPR tinham esta restrição imposta pelos reguladores em que muitos deles só podiam ir, acho que era até 55% de ações ou 60% de ações e o restante tinham que investir noutros produtos financeiros que não são tão atrativos, que não têm rentabilidades tão boas e, por isso, aqui esta preocupação, quando tu vires a rentabilidade passada dos PPRs, vais reparar que muitas vezes, muitos deles têm performances menos atrativas do que ETFs, por exemplo, mas nós não podemos comparar uh, alhos com bugalhos e a verdade é que operam de formas diferentes. Um ETF de ações está 100% investido em ações, um PPR até há bem pouco tempo não estava necessariamente investido 100% em ações, por isso essa comparação não é justa, ok? De qualquer forma, hoje em dia já é possível os fundos PPR irem até 100% em ações, eu acho isso absolutamente fenomenal, acho isso ótimo, eu pessoalmente também tenho PPR subscritos que vão até 100% em ações, eu acho isso extraordinário, principalmente para quem tem um foco de investimento de muito longo prazo. Para quem tem aqui um foco de investimento de décadas, ok? Se estás a investir para ir buscar o dinheiro para o próximo ano, Esquece os PPRs também, em princípio, ou pelo menos estes fundos PPR que podem estar alocados a ações, porque o risco de tu perderes dinheiro uh, no próximo ano é grande, ok? Mas quando olhamos para 20, 30 anos, esse risco é muito diluído e a probabilidade de teres perdido dinheiro é praticamente nula, não quero dizer que é absolutamente zero, eu acho que não há nada na vida que, que possamos ter certeza absoluta que vai acontecer daquela forma, mas diria que o risco é praticamente zero. E por último, quero dizer mais uma consideração sobre os PPR. onde é que podes encontrar informação sobre a rentabilidade, dos PPRs, como, como é que vemos o, o que, em que é que eles estão investidos, qual é a sua performance, os custos, etc, etc. Bem, em primeiro lugar, podes ir ver a, a ficha de, de informação normalizada dos fundos, que são obrigados a reportar ao mercado, ok? É público, é algo público e se estiveres no website de, de, algum, de algum banco ou de alguma entidade gestora de patrimónios, Tu podes encontrar as informações que precisas desse PPR nas fichas que eles te apresentam, nos prospectos, ok? Prospecto de informação, é muito importante nós consultarmos essas informações para vermos qual é a rentabilidade passada de um ano, qual é a rentabilidade anualizada no espaço de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, o que for. Perceber os custos que os PPRs têm, ok? Também é aí que vemos... E lembrar-te de uma coisa, a rentabilidade apresentada pelos fundos PPR já é líquida de comissões. Ou seja, quando tu vis que um, um fundo PPR, por exemplo, tem uma rentabilidade de 8% ao ano e se ele tiver uma comissão de gestão de 2%, então tu percebes que a rentabilidade bruta era de 10% e descontou foi aqueles 2% das comissões de gestão, por isso, fundos PPR já te apresentam uh, a rentabilidade de forma líquida, pós comissões. Ok, muito importante este ponto. Mas onde podes ver também toda esta informação compilada é na APFIP, uh, que é assim a, a associação de, de, de gestão de patrimónios de, que tem estes fundos todos listados e eu nunca consigo dizer bem o, os nomes todos da sigla, são, são muitas letras, mas APFIP, eu deixo o link aqui em baixo também, uh, e é A-P-F-I-P-P, -P -P, e é aqui que tu podes ver os vários fundos que existem em Portugal e fazer também a tua comparação, perceberes o que é que pode valer a pena investir para o teu caso pessoal ou o que é que também não vale assim tão tão a pena, ok? Mas esta era a apresentação que eu te queria fazer sobre os PPRs. Aqui um resumo muito breve. É um excelente instrumento financeiro para, em primeiro lugar, termos vantagens fiscais. Falei-te sobre vantagens fiscais à entrada e vantagens fiscais à saída. Vantagens fiscais à entrada, nós conseguimos deduções à coleta em sede de RS muito interessantes, para consoante a tua idade. São mesmo muito interessantes, mas ainda mais interessantes são as vantagens fiscais à saída, que fora ou dentro da lei têm condições diferentes, mas são sempre, uh, pagas sempre impostos sobre mais valias, mais reduzidos do que se uh, tivesse a investir noutros ativos financeiros, ok? E falei também sobre esta preocupação com as comissões, do, do, dos PPRs, com as rentabilidades, com a forma de investirmos em PPRs e onde é que podemos encontrar toda esta informação compilada e espero que te tenha adicionado um tremendo valor. Diz-me também aqui nos comentários se realmente te interessa os PPRs, o que é que aprendeste aqui sobre PPR, qual é assim o teu, teu grande, grande insight e fico à espera de ver aqui o teu comentário, ok? sobre esta matéria dos PPRs, tá bom? Umas saudações lucrativas e vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.